Tem uma técnica que sempre me perguntam, tá? Que é essa daqui. Inclusive, esses dias atrás, aí, no grupo VIP, me perguntaram, né? Que é essa ideia aqui. Quer ver, ó? O que que é? é essa ideia aqui, ó. Tá vendo? Da mão direita aqui, ó. Tá? Então, eu vou passar isso aqui para vocês primeiro. Qual que é a ideia que eu estou usando aqui, tá? É... A gente tem uma melodia, então, vamos imaginar que você tem uma melodia, ok? Então, ó, eu vou fazer aqui a melodia, ó. Imagina os acordes, as notas de passagem, ó. Então, eu vou fazer aqui uma linha melódica, tá? E vai deixando aí sua pergunta que eu vou respondendo, ó. Aí vem para cá, ó. Beleza? Vamos pegar essa linha melódica, tá? Uma vai cair em Dó, ó. tá vendo? Porque a mão esquerda que tá fazendo baixo, mão direita cai caindo na terça. E depois vai cair em Lá menor, ó. Beleza? Como que eu faço, então, pra deixar isso aqui melhor, tá? É criar aquele dueto de piano. Ó, você vai pegar através da escala da, melodia, da, da tonalidade, tá? Você tem que saber em que tom a música tá. Tá? E que escala que você tá. Então, ó, tô em Dó, beleza? Eu sei que eu tô em Dó. Então, tem que usar a escala de Dó. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar uma sexta abaixo da nota da melodia, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Viram? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar sempre o é, um intervalo, tá? É, de uma sexta abaixo, tá? Dentro da escala, tá bom? Guardem isso, tá? Dentro da escala, uma sexta baixo Dentro da escala Então você vai conseguir, então, ó Pra cair em Dó, ó Vou cair em Lá menor, ó Tá vendo? Vou seguindo na linha, ó Vou cair em Fá Viram que bonito? Tá? William, tem só essa forma de fazer isso? Não, tá? Aqui eu peguei uma sexta abaixo, beleza? Será que eu consigo fazer usando uma terça abaixo? Viu que bonito, ó? Tá, então, o primeiro exemplo eu usei uma sexta abaixo dentro da escala, tá? Guardem isso, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, usando a escala, eu posso usar uma terça abaixo. Tá? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viram que bonito? Tá vendo? E aí você consegue criar aí um arranjo aí mais pianístico aí, né? Mais requintado. Beleza? Gente, não esquece de deixar o like aí, de se inscrever aí, hein? Beleza?